ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais com a nota do Enem. Mas e se você não passar na primeira chamada? Saiba que tem duas chamadas para as suas opções de curso. Se o seu nome não estiver na segunda chamada, aí entra a lista de espera. Todo mundo que ainda não foi aprovado nas duas opções escolhidas pode manifestar interesse para as próximas chamadas no site do ProUni. Assim, as universidades sabem quem chamar para as vagas remanescentes. A ordem de convocação também segue a pontuação dos candidatos. Mas dessa vez, só de quem manifestou interesse na lista de espera. Depois disso, é só ficar de olho no site das suas opções, pois são as universidades que convocam os próximos da lista. E fique sempre de olho nos prazos, ok? Gostou dessa informação? Compartilhe!